Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola trazendo mais um tutorial do Rei do Pitaco para ajudar todos vocês aí a terem mais sucesso dentro do jogo. Dessa vez eu trago aqui a funcionalidade multi-entrada Dentro do Rio do Pitaco, o que é multi-entrada? Você consegue cadastrar vários times para participar da mesma liga. Ou seja, você pode entrar em uma liga de 1, 2, 3, qualquer liga que for, exceto a liga dobronada e a liga gratuita. Você pode entrar nessa sala e cadastrar diversos times para você ter mais chance ainda de ganhar aquela sala e então concorrer a algum prêmio dentro daquela sala. Lembrando sempre que o multi-entrada está disponível apenas para salas pagas. Ou seja, a sala gratuita e também dobronada ele não está habilitado. Mas aí é bem legal, porque nessas outras salas você tem mais chance ainda de ganhar prêmios ali, ficar bem colocado, ganhar dinheiro de verdade. Então isso é muito legal e ajuda bastante, porque você está elevando ainda mais as suas chances de ganhar é, dentro daquela determinada sala, tá? Lembrando aqui, eu estou nesse caso aqui na Liga Consagrados, que custa dois reais Ele aqui me mostra quando que o mercado fecha nessa sala, é, quantos usuários já tem cadastrado nessa sala e quantos times eu consigo cadastrar dentro dessa sala para eu poder participar nesse caso aqui eu posso adicionar até oito times diferentes para estar tá concorrendo nessa sala consagrados aqui que custa dois reais então é bem legal cara é bem simples de poder utilizar eu vou mostrar aqui para vocês você vai clicar aqui em criar time, né? Aqui embaixo, dentro dessa telinha, você vai clicar para entrar na sala. Aí vai aparecer essa telinha aqui com algumas informações. E aí você vai escalar seu time aqui normalmente. Então, vou fazer um exemplo aqui. Você selecionar alguns jogadores aqui só para fazer um teste, para apresentar para vocês. Não ligue para a escalação, tá? Até porque é um teste para mostrar aqui na prática como que funciona o modo multi-entrada dentro do Rio do Pitaco. Então, selecionando aqui, deixa eu ver... Vou ter que tirar aqui, um, deixa eu mudar aqui, tirar um jogador caro só para colocar um técnico, uh, tirar o De Jong, agora eu vou colocar o um técnico mais baratinho, só para sobrar um patrimônio aqui para fazer um teste para mostrar para vocês, pronto, aqui montei um time titular, agora eu vou selecionar os reservas, então vou colocar qualquer um reserva aqui, porque é só um teste, para apresentar para vocês como que funciona o, o modo, a funcionalidade multientrada tenho certeza que você vai gostar para caramba, tá? Aqui eu montei o time, beleza? Vou guardar esse time, né? Tem a, a opção de você poder guardar o time dentro do Inipta, que eu uso bastante, acho que me ajuda até a organizar os times. Beleza, vou salvar aqui o time, ok sim, vai carregar aqui a telinha, pronto, time salvo com sucesso. Agora eu vou fechar a tela. Vou fechar a tela aqui, já estou com o meu time montado. E aqui é legal, aqui que tem a grande charada, né? que ele me mostra o meu primeiro time. Eu tenho a opção de poder editar essa escalação, né? Ou então de poder duplicar ela. Eu posso duplicar, então vou clicar aqui em duplicar. Ele carrega o mesmo time, no time 1. E aí eu posso aplicar minhas mudanças no time. Então eu posso criar variações em cima naquela escalação básica que eu montei. Então vou selecionar aqui alguns atacantes diferentes. Vou mudar uma peça ou outra aqui, só para vocês verem. Aqui o Alisson no gol, vou guardar o time aqui, quer dizer, vou mudar o atacante, vou colocar o Haaland aqui, beleza, estou com uma escalação, vocês viram como deu o atacante, o goleiro, o atacante reserva, vou só guardar esse time aqui, caso eu queira, queira colocar ele em outras ligas, salvei aqui a escalação, fechou, está salvando, time salvo com sucesso, clico no X, clicando no X ele vai mostrar aqui que eu tenho um time 1 e um time 2 cadastrado, e aí eu posso editar e também poder duplicar essas escalações. E aí você vê que o time 1 e o time 2 são diferentes, né? Então é bem simples, bem fácil você poder utilizar. Essa funcionalidade ajuda bastante. Ah, e tem um detalhe muito importante do multi-entrada, que é o seguinte. A cada time novo que você cria, ele vai cobrar um ingresso novo, ou seja... Nesse caso aqui, eu estou na Liga Consagrados, que custa R$ reais. Como eu criei dois times, eu vou pagar por dois times, então eu vou pagar R$ reais. Então, a cada time novo que você vai criando dentro do Multi-Entrada, ele vai cobrando mais ingressos, entendeu? Então, isso varia muito de liga para liga. Espero que vocês tenham todos gostado desse tutorial aqui. Ele é bem simples, é bem fácil, né? Lembrando sempre que o método Multi-Entrada está disponível apenas para salas pagas, não tem disponível na sala gratuita e nem na dobronada, nada, tá? Então, para você poder ter acesso essa funcionalidade você tem que pagar né? Mas vale muito a pena para você que quer ser muito competitivo, você quer ter mais chances ainda de ganhar em determinadas salas. Esse, essa funcionalidade ajuda e muito. Tem muita gente que tem várias contas, mas esse caso aqui ele ajuda demais, demais, demais. que você pode determinar, de acordo com a sala, você pode até adicionar 10 times e você tem mais chances ainda de poder ganhar um prêmio, aí, um bom dinheiro dentro da sala que você está participando dentro do Pitaco, beleza? Se esse tutorial te ajudou de alguma forma aqui, eu peço sempre para você deixar o like. E deixe também um comentário aqui, que é muito importante. Se você quer ter um outro tutorial aqui, a né, gente ensinando algumas outras ferramentas dentro do Rio do Pitaco, comenta aqui embaixo. Para você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e também ative o sininho para você ser sempre notificado quando a gente subir novos vídeos aqui de Cartola FC e também de Rio do Pitaco. Beleza? Tamo junto, galera. Forte abraço e é nóis. Até mais.